Tinha, né? Do meio fantasma pra acompanhar o clima de Halloween. Gente. Ainda, né? A bicha não tirou a máscara ainda de Halloween. <risos> Jamais tiraria. Oh, oh, Madame Fornline. Bom dia, estranha! paus! Oi, people! E aí, gente? Sentiram falta da gente no último domingo? Sentiram? Não, <risos> não. Sim ou não? Bom, a gente não sentiu falta porque a gente estava ocupada. Se fantasiando, ficando bem bêbada. E Domingão, ocupadas em curar a é saca. Vão tentando voltar <risos> até gente. <risos> foi difícil, cara. E o vídeo de hoje, a gente vai mostrar e falar Exatamente. sobre como foi o Halloween da House of Então… Como foi? Como foi pra você Vermelho? Como foi pra você? Ai, ah, foi muito legal. Realmente foi uma festa que a gente aproveitou bastante. Por isso, inclusive, que não teve tanto vídeo, né? Você sabe é, disso, né? Quanto mais se aproveita, menos, menos vídeo Menos você A gente tá <risos> fazendo esse vídeo à base de fotos. Porque vídeo que é bom, não teve. Não teve muito. Mas porque a festa tava tão legal, tava tão gostosa de curtir. A gente nem se preocupou muito com isso, então a gente começa for, por aí. Quando a gente foi pensar nisso, já tava todo mundo torto. A gente falou: Ai, melhor ah, não. Melhor não. Nem Melhor não. <risos> não, não, não. Mas tava um clima muito legal, foi na verdade, muito chique, né? Foi, foi muito, muito chique. chique. Oi, Brasil. Então, fomos interrompidos pela prefeitura querendo ver se tinha dengue na minha casa. <risos> Claro. Não tem que Mas não, temos dengue por aqui não na Rosa. É Bom, realmente foi uma festa tipo, perfeita. A galera se divertiu muito. Não teve briga, não teve. Não teve, vom... teve, não teve um copo quebrado. Nada. Gente. Foi muito civilização. Foi Halloween. Mesmo. Gênio, gênio, gênio. Galera muito diva mesmo. Só convidados legais. Todo mundo veio montado. Foi incrível isso. Vale ressaltar, foram duas festas. Ah, é verdade. Teve na sexta-feira a festa de Halloween para as crianças. Foi muito fofo também. Foi bem fofo. A gente pode mostrar, inclusive, que tem muita foto. Tem, tem várias fotos, tem um pouquinho de vídeo. Vamos colocar já? Já, é. Já mete esse poporri aí. Gente, muita criança correndo pela casa, teve dança, dancinha. E aí, foi isso. Essa que veio mais uma paisana, não quis se montar um monte. Ah, eu então. da peça, as crianças vão ver. Eu tava a do Chico Anísio. Eu fiz uma homenagem pro <risos> Chico Anísio. Eu Chico Anísio, porque eu amo aquele personagem Beto, dele. Beto Carneiro. Beto é, Carneiro. Beto Carneiro. Eu tava o Beto Carneiro, assim, cuspido e escarrado. Mas como o Chico Alívio é genial, então eu acho que valeu super a pena. Valeu, valeu. E a senhora tava… Eu tava meio uma pirona, uma, pirona. uma perigosona, assim. Zona de desgraça. É, genérica. Caso de mas... desgraça, desgraça. É. de desgraça, exatamente. E tava muito calor. Nessa... Bom, é. os dois dias tava muito calor. Eu achei pior na sexta. Mas na sexta-feira a minha maquiagem durou assim, ó, meia hora e começou. É verdade, gente. gente. A maquiagem escorreu igual um. Eu fiquei. Então. Então. E começamos a arrumar a casa de novo para a segunda festa. Que aí foi a Nervosa. É. Né? é. Que aí veio muita gente que eu amo bastante. Muita gente da Night. Ah, tá legal, meus meu Gente do trabalho. Gente do trabalho, galera de boate, amigos. Muito amigo. Mas vamos falar agora dos personagens que a gente criou. Ah, então. Eu queria ir... Primeiro de Múmia, eu falei, ah, eu vou de Múmia. Uhum. eu não sei que lá, até comprar um sapatinho e tá? tal. Ai, quer saber? Eu quero coisa da minha infância, Ai, eu adoro! Minha infância é o Birol Juice, meu amor, Que né? difícil! Quem não, quem não curtiu, né? Aí não curtiu? eu em vez de me vestir de Birol eu já pus logo a desgraça de Birol Juice claro. logo, Nossa. né. Junto útil, agradável, ao incômodo. <risos> já faz uma tortinha de climão só, assim, ó. E aí Se pai. E aí, como a gente pode ver, na fato. Eu estava de desgraça e virou juice. Ai, ficou muito legal o teu look, cara. Demorei cinco muito dias costurando essa fantasia Ai, desgraçada. sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ah! <risos> Ah, foi isso? Minha fantasia agora, que falada é sua. Ah, né? que legal. Então, eu também passei por algumas fases, porque desde que começou a história da festa, que o Enzo falou sobre essa festa, já tem, na verdade, uns três meses atrás. É. Aí ele colocou um grupo no Facebook, é tipo, há um mês atrás. Então, foram várias etapas. Mas bem no final mesmo, pra, começar, pra chegar perto da festa, que eu tinha que decidir o que eu ia. Que eu ia me matar. Eu tava uma semana a bicicleta não tinha não mal. não você sabe é né, que eu sou todo mundo me conhece aqui não tem mistérios Bom, aí eu tava conversando com uma amiga minha com uma stylist e tal não sei quê. e ela me lançou esse personagem e foi eu acabei entrando de cabeça porque <risos> foi como tu, foi o mesmo história contigo quando ela falou eu falei gente eu preciso ser esse personagem que é a Pris é uma android do Blade Runner essa duas Android. Lembra? É um filme bem antigo, Anos 80, né? Harrison Ford e Dario É. Mas foi um, uma das primeiras personagens que eu achei o máximo. Que ela era uma andróide, assim, tinha uma cena que ela ia pegar o Harrison Ford Dava tipo, os na puro na e Ai, eu E isso. ela tinha uma maquiagem assim, ela virava olhinho e tinha umas cenas maravilhosas. E eu me apaixonei pelo look, falei, vou fazer esse look. E olha... E, fez, e fez. aí, ó! Falou <risos> que eu arrasei, eu Mami, só... arrasei. Mano, isso! Arrasei, eu tava bem. Arrasou, cortei essa peruca aí. Ela cortou a peruca. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, quem maquiou foi a Nicole. Eu e... sei, porque eu vi no Nicole Instagram dela. Nicole Make... It... Beijo! Eu vi no Instagram dela aquela é boca. Eu falei, cara, eu quero ficar incrível. Mas a Nicole pediu pra fazer a maquiagem. Ela falou, deixa eu fazer a maquiagem. Eu falei, cara, ela é uma puta maquiadora, ela vai arrasar. Ó, oh, vamos dizer que... A gente falou que não tem vídeo, mas tem. Tem acho que dois vídeos. Aqui. Tem alguns. Não. Dinamicas. Dá aqui. pra. A gente tem uma. Dá pra mostrar a atmosfera da festa, vai ter como mostrar. Mas de assim, um vídeo incrível a gente não fez. Mas é, tem. É, um vídeo incrível é isso aqui, ó. A gente só. É, dá é um vídeo hoje. incrível, eu aceito. Aceita, caralho. Vídeo incrível, <risos> aqui aceita. Caralho. Vai. Tire esse gostoso, delícia. Foi isso do começo ao final. Por isso que a gente está bem acabada, porque acabou que horas, oito e meia da manhã. Detalhe, eu fui o último a sair da festa. Eu já tinha saído. A gente dormiu meu liga aqui. <risos> Ficou. Valeu a pena. Valeu a pena, gente. Em todo ano agora terá. Vai ser uma tradição na House of Congress. Ai, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Cada ano um vai ser melhor. Melhor, é tipo, exatamente. Se a primeira foi incrível, isso é um puta sinal de que as próximas vão ser melhores ainda. Só tende a melhorar. Olha quem não veio… perdeu. perdeu. <risos> então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Foi uma delícia, foi uma delícia, Ai, foi uma que delícia legal, galera. Curti muito também. Queria, muito bom, muito bom. queria viver esse dia pra sempre, sem ter que arrumar tudo, é claro. <risos> Adoro! E é isso, Ai, galera. Como todo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal se você é novo. Se você já é inscrito, dá nosso soquinho. O soquinho da Elis, é nosso dá lá. o like aí pra fortalecer a Irmandade LF. <risos> Pode crer, e Isso mesmo. Tem, se você quer saber mais, a gente tem as redes sociais dos canais. Facebook e Instagram é canal Azulsa. Isso, tanto num quanto no outro, porque assim ainda assim E tem as nossas redes pessoais, que a gente tá um biscoitinho. Adoro biscoitinho! Cunha e… Otávia Maciel. É isso, gente. Nos vemos no próximo domingo. Fiquem bem, sejam bons. Mm -hmm. Ciao! Well done for Lane.